falar de A Volta ao Mundo em 80 dias, pior que dá, todo mundo já conhece a história de o Volta ao Mundo em 80 dias porque viu o filme, milhões de filmes, milhões de histórias, mas essa aqui é uma versão integral sem adaptação. É uma versão integral sem adaptação, mas não é chata, porque tem uma coisa, eu só vou fazer um vídeo sobre isso algum dia ainda, talvez com a Vivi Mowray, vou colocar o canal do Vivi aqui embaixo pra vocês, é um canal legal. É... Porque assim, o livro é de 1870 mais ou menos, não é isso? E a gente não um, tem essa mania, ele morreu em 1905, o Júlio Verne, a gente tem essa mania de que o livro tem que ser traduzido com a linguagem da época. Ou seja, 1800 e sei lá quando, que não está aqui, que devia tá aqui na ficha técnica do livro. Enfim, se você traduzir para o português de 1800 e pouco, fica chato pra caramba de ler. Não é isso que tem aqui. Tem ilustrações. O autor precisa dizer? Não, né? Júlio Verne, com tradução de Reginaldo Francisco, que eu conheço, até autografou o livro para mim. Valeu, Reginaldo. Outro assunto que pode ser discutido é se o tradutor deveria autografar ou não. Eu acho que sim, porque tradução é considerado justamente... Autoria de obra... Derivado. Derivada. Derivada. <risos> Geraldo Francisco e Cieny Maria Campos, editora autêntica. Temas ilustrações no livro. As ilustrações são de Leon Bennett Alfonso de Neville. Não sei se são originais essas ilustrações de alguma edição. Mas enfim... Quando a gente, se a gente traduzisse o livro para o português de 1870, seria um livro chato de ler. Acho que é importante você ter uma tradução fiel à versão original escrita. Mas nem todo mundo quer ler em português arcaico. Você quer ler a história no português mais moderno. Também pode se traduzir para um português moderníssimo. O que não é o caso aqui. O caso aqui é a leitura, ainda é uma leitura que te edifica linguisticamente, mas flui muito bem, muito melhor do que se fosse escrito no português de 1870. Uma outra adaptação, que também é assunto para outro vídeo, que não acontece aqui, é aquela coisa que você vai ver Volta o Mundo 80 dias, aí tem o cara voando de balão, tem um monte de questões feministas, um monte de questões é, sociais, que não, né, econômicas, políticas, que não estão aqui, porque o pessoal adapta também a história aos tempos mais é, mais atuais. Enfim, acabei de ler, eu já tinha lido A Volta ao Mundo de 80 dias, nem lembrava mais, também nem sei se eu li uma versão integral, li mais uma versão com certeza, mas não sei se alguma delas é integral. Eu vou te dizer que, cara, o livro é muito interessante porque você vê como os... não vai ter spoiler, aliás, antes de colocar tudo isso eu posso dar, colocar essa mensagem. É, vai fundo que eu não, não gosto de fazer spoiler. Eu não ia cortar o vídeo, agora vou ter que cortar essa parte. Muito embora você saiba tudo o que está aqui, mas eu vou mesmo assim eu vou tomar cuidado de não fazer spoiler. O que acontece com essas obras assim, quando são integrais e não são adaptadas à nossa época? Você vê exatamente como é que um autor bem lido naquela, da, daquele século, que é século XIX isso, via o mundo e as questões que ele achava que podia que não podia colocar no livro. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, foram três coisas que mais me chamaram a atenção, eu acho. A que mais me chamou a atenção, na ordem de importância, é como o Phileas Fogg não aproveita a viagem. Ele só está obcecado em virar o mundo em 80 dias. Então ele não está olhando para a janela, quem aproveita a viagem é o passe e a gente está com essa mania moderna agora de, ah, vamos, em vez de guardar dinheiro, vamos viajar. Mas a vida em si é uma viagem. E a gente muitas vezes passa pela vida como quem está indo correndo em direção a sei lá onde. No caso, o Friar's Fog, pelo menos ele tinha que voltar para Londres. E às vezes a gente está correndo sabe sei lá para onde. Então não digo nem aproveitar a vida viajando para outros países, não. Aproveitar a vida viajando no seu dia a dia. As coisas que acontecem no seu dia a dia são experiências de vida desagradáveis, agradáveis, neutras, mas são suas experiências de vida. E o Félix Fogg não só não aproveita isso, como ele não sente, que é o segundo ponto. Mas vamos para um pouquinho o primeiro ponto ainda, porque o passe que significa chave mestra, descobri lendo esse livro, pode significar chave mestra, ele aproveita a viagem até certo ponto. Tem uns momentos ali que não dá para aproveitar, mas ele aproveita a viagem de certo ponto. A segunda coisa que me chamou a atenção é a frieza do Phileas Fogg, muito antes de Ayn Rand, que eu não sei pronunciar o nome dessa, dessa, dessa filósofa, qual é o nome dela escrito aqui? Ayn Rand, que foi a filósofa do pensamento radicalmente lógico, acho que ela influenciou um pouco o Spock do Jornal das Estrelas, que mais ou menos na época que ela estava sendo muito comentada nos Estados Unidos, muito antes dela, o Phileas Fogg é um cara... Obsessivamente controlado, lógico, se não se emociona, chega a dar nervoso. Ele, hoje a gente veria ele, ele como um psicopatia, né? Porque tá tudo desmoronando à volta dele. Mas nesse livro ele não é um psicopata. Ele é talvez uma coisa a se buscar. Mas eu fiquei muito me questionando nesse, nesse sentido, né? Que talvez na época se considerasse que um grande inglês, um inglês, um homem, né? dentro dos estereótipos de homem daquela época, deveria ser uma pessoa com noções super controladas. E a terceira coisa que me chamou muita atenção foi como os personagens são mais superficiais na construção do, do Júlio Verne. Eu estou com a falar falei Isaac Asimov mas, mas no começo. Enfim, a mulher até tem um papel forte, não é aquela mulher que você imagina que as pessoas do século XIX viam. Você vai ver o livro, recomendo a leitura, se não ficou claro. Mas ela quase não fala, mas aí quando eu comecei a prestar atenção, assim, nossa, ela quase não fala. Os personagens quase não falam em geral. Talvez o Passepartout seja o que mais fale e o que mais pensa no, no livro. É uma construção que é uma questão que eu acho que poderia ser modernizada quando você traduz certos livros a construção literária moderna ela é mais complexa do que a construção literária mais antiga. Em termos de construção de personagem, é, a narrativa da, da história também. Muito embora claro, Júlio Verne, aliás, não sei se é claro, Júlio Verne era um autor infanto-juvenil, na época dele, ou era um autor para adultos? Eu acho que era, não tinha muito essa coisa, até os anos 50, 60, 60, não tinha muito literatura para criança, você tinha umas coisas bem... O coelhinho foi no parque, né, para criança. Uma coisa legal no livro, que poderia não estar lá, e é bom você ver essas coisas, que às vezes a gente acha que tem umas causas que são causas novas da literatura e das histórias modernas, e não, muitas vezes são as causas que a gente acha que são novas são muito antigas, como por exemplo, a determinação do Filius Fogg em cumprir o objetivo dele, é mais ou menos sagrada para ele, mas nos momentos em que ele vê que tem alguém, uma situação que exige a atenção dele, que ele é a pessoa mais qualificada naquele momento ali por perto para resolver, para ajudar a resolver aquela situação, ele coloca em risco não só o objetivo dele, mas a própria vida dele para cumprir aquela tarefa que se pôs na frente dele, em vez de fugir das não são obrigações, porque não tem nada a ver com a vida dele, né? mas em vez de fugir das situações, em vez de você deixar passar para outra pessoa, ou dizer que não é problema seu, pode até ter um pouco dessa questão do homem branco, é, do mundo evoluído, né? Eu vou falar sobre isso ainda, salvar o mundo subdesenvolvido, as mulheres fracas, muito embora não ache a, a Olda, que é o nome da, da, da mulher fraca no livro, ela não é fraca, mas ele é um salvador do mundo, aquela coisa de... você pode ver assim, né aquela coisa do cara que é, o europeu está lá para salvar o mundo. Mas não vejo tanto assim, porque nem todo europeu é assim, o Phileas Fogg é assim, ele é um exemplo disso. É uma coisa meio Doctor Who, né os rubians vão gostar de A Volta ao Mundo em 80 Dias. E essa questão que eu me lembrei, falando do auto sacrifício, e do senso de responsabilidade do Phileas Fogg, que é essa visão do mundo não inglês como um mundo meio primitivo, meio selvagem, que você vai ver em várias partes do livro, que é a visão do Júlio Verne para o mundo daquela época. Leia! E tem, claro, lá no meio do, do caminho, tem umas... Momentos que, se você for pegar o mapa para conferir, se é aquilo mesmo, o Júlio Verne deu umas escorregadas. Já ouvi falar que, se você sair procurando as referências dele, as questões geográficas, você tem uns furinhos. E teve um furinho que eu peguei no livro. Se você lê, deixe nos comentários que furo você acha que tem. Que é um furo do Júlio Verne, não é um furo dessa edição brasileira. Valeu o livro. Eu acho que ler é clássico é importante. Isso é um clássico leve de ler. Ele foi feito para isso, para ser leve de ler, muito embora mantenha o máximo possível a proximidade da obra original. Não passe pela vida, aproveita a tua vida, siga lá o exemplo do Passparture, não siga o exemplo do Filias Fog. Fui. O que, que dá para falar de a "Volta ao Mundo"? Se ficar balançando, ninguém vai ver nada, né? Tem um cabelo aqui. Saiu o cabelo. Egoísmo. Não, o egoísmo foi a Sim, Cardoso, que me pediu para falar no assunto. A Friese, aproveitar a viagem. Papel da Aouda. Então, é Vai acabar a bateria, não vou lembrar. E espero que o vídeo seja útil para mais alguém, além de você. Ou não, sei lá. Eu nunca sei terminar o vídeo. A grande verdade é que eu sei muitas coisas, mas eu não sei terminar um vídeo.